E aí, pessoal, tranquilo, é, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha só, pessoal, é, vai aparecer né, de vez em quando para vocês o nosso módulo, tá? ou melhor, o nosso radicando com um expoente tá? sendo um número par, então a gente vai ter uma raiz, pode ser uma raiz quadrada, uma raiz quarta, tá, o índice sendo par, e no radicando a gente ter um expoente tá? com o um número par. Então, pessoal, olha só, é muito importante a gente saber, é, entender bem uma propriedade onde, quando o nosso radicando tem um expoente par, a gente precisa entender que o resultado é um módulo, tá? Esse resultado é um módulo que a gente vai é, trazer com alguns detalhes aqui, pois isso aí confunde muita gente, tá? É, principalmente quando... A gente trabalha aí com alternativas abertas ou propriedades em uma questão. Quando está um, elencando na questão ali algumas propriedades e às vezes o pessoal se confunde e cai algumas pegadinhas. Então, eu vou trazer esses detalhes aqui para vocês, tá bom? Então, antes eu peço para você curtir o vídeo, se inscreva no canal e entre lá no nosso canal no Telegram que eu estou disponibilizando materiais gratuitos toda vez que eu finalizo é, um material novo, tá bom pessoal? Então, é isso Espero que vocês gostem, depois da vinheta, a gente tem aqui mais uma aulinha. Vem aqui comigo, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá, olha só. Primeiro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês, é muita gente confunde, cai numa pegadinha que pode cair assim para você, ó, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Olha só, a gente tem aqui um expoente par no radicando, tá? E aqui o nosso índice também é par. Aí vai lá e cai na pegadinha e faz isso aqui, ó. Pega o 2, simplifica com 2 aqui, e o resultado é menos 3 é? Aí eu digo para você, ora, se você resolvesse essa expressão aqui, essa potência, ficaríamos com a raiz de 9, não é isso? Porque menos 3 vezes menos 3 é 9. E esse resultado seria diferente, seria igual a 3. Aí, é, o que é que acontece? Muita gente ia dizer, olha, isso aqui é possível por quê? Porque se você pegar aí um número elevado ao quadrado, pois é isso, a gente quer um número que elevado ao quadrado, que elevado a 2, seja igual ao nosso radicando, não né? isso? Seja igual a 9, pois o nosso radicando é 9. Pessoal, olha só, é, isso aqui, isso aqui é, só pode ser igual a essa expressão se o x ele for 3 positivo, porque 3 vezes 3 é 9, ou se ele for igual a menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 também é igual a 9. Né? Então, por isso que essa resposta poderia estar certa. Porém, a gente tem que colocar na cabeça o seguinte, ó, por, definição, tá? por definição, não existe não existe radical com é, o nosso radicando aqui sendo um número é, negativo caso o seu índice seja par. Não existe essa, essa situação aqui, tá, pessoal? Então, isso aqui sim é possível, porque na verdade eu quero saber um número que multiplicado por ele mesmo dê 9. Isso aqui é uma outra coisa, tá? é uma outra definição, é uma definição de potenciação. Na radiciação, esse nosso radicando, quando o índice é par, ele só pode, pessoal, ser positivo. Tá? É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Tá? Então, é, o nosso resultado para essa expressão aqui seria o seguinte. Ó, isso aqui é igual ao módulo de x, porque esse resultado aqui ele é sempre positivo caso o índice seja par. Tá? Se o índice for ímpar, esse resultado aqui pode ser negativo. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque é, eu poderia cancelar esse 2 com esse 2 aqui caso a minha base fosse positiva ou seja vou colocar vou escrever essa expressão aqui ó esse x ao quadrado aqui seria igual a x quando se o x aqui for positivo é isso aqui ó eu simplificar aqui poderia ser x então se esse x aqui for positivo ou ele for nulo aí também daria certo porque aqui é zero tá então essa essa expressão que vocês estão vendo aqui ela só é possível se a nossa base aqui do radicando for um número positivo ou se for um número nulo, ou seja, se for o zero, tá? Se ele for negativo, isso aqui não é verdade. Esqueça isso aqui que está errado, tá bom, pessoal? Então, essa expressão aqui é que vocês precisam lembrar. O nosso resultado, o nosso, é, a nossa raiz aqui, ela é sempre positiva, tá? Lembrando, pessoal, que o módulo de x, a gente vai entrar nesse assunto com mais detalhes, mas o módulo de x é, é o seguinte, ó, ele se divide em três situações, tá? É, na realidade, aqui, ele vai ser igual ao próprio x, esse resultado aqui é o próprio valor, se esse x for um número positivo ou igual a zero. Se esse x for zero ou se ele for positivo, ele é ele mesmo. Eu estou dizendo o seguinte, ó, o módulo de 3 é igual a ele mesmo. Por quê? Porque a base é 3, é positiva. O módulo de zero é igual a zero porque ele é nulo. Então, o módulo, o valor do módulo de número é igual a ele mesmo se ele for positivo ou se ele for nulo. Agora, pessoal, se o valor for negativo, o módulo de número negativo é igual a quem? Será que é igual a ele mesmo? É igual a menos 3? Não, né? O módulo de um número, ó, o módulo de um número é sempre positivo. E para esse número aqui ser positivo, a gente tem que inverter ele, a gente tem que conseguir o oposto dele, tá? Então, quando o número, se esse x aqui, se, essa, se esse valorzinho que está aqui dentro for negativo, vou até colocar aqui, ó, é, se ele for negativo, então, aqui, esse x é maior que zero, então, o módulo de x é o próprio valor que está aqui dentro. Agora, se ele for negativo, o módulo dele é igual ao seu oposto, Tá bom, pessoal? Então, reescrevendo isso aqui para ficar mais simples, eu posso dizer o seguinte, ó, que o módulo de x, ó, vou escrever aqui, ó, o módulo de x é quem? Ora, é ele mesmo se, vou até colocar aqui, ó, se x é maior ou igual a zero. Acho que coube aqui, né? E ele vai ser igual ao oposto dele se esse x for menor que zero, for negativo, tá? Então, essa expressão vai aparecer muito para vocês, aqui para frente, OK, pessoal? Essa expressão vai aparecer muito. Então vocês concordam a partir disso aqui, ó, dessa conversa aqui que se essa base é positiva, tá? Então o módulo de x é igual a ele mesmo. Claro, x ao quadrado, o módulo dele vai ser x, porque ele elevado a 2 é igual ao próprio x, tá bom? Então essa discussão é interessante a gente pensar, a gente refletir para não cairmos em dúvida na hora. É, da prova, tá? Eu até trouxe essa outra situação aqui para vocês dizendo o seguinte, aqui, isso aqui tá? Esse valor aqui é igual a quem? É igual ao módulo de x menos 1 e que se você for reescrever é, o módulo de x menos 1, vamos pegar a mesma definição que a gente viu até agora tá, pessoal? Esse valor aqui é igual a quem? Ora, ele vai ser igual a ele mesmo, a quem tá ali dentro se esse valor aqui é o que, pessoal? Se x menos 1 é positivo. Se esse valor for positivo, como assim esse valor ser positivo? Se o valor que você colocar em x aqui e esse resultado der positivo, então, essa expressão aqui vai ser igual ao próprio x menos 1. Agora, se você pegar essa expressão aqui e ela for negativa, então, o x menos 1, tá? Então, ó, se ele for negativo, o que, é que vai acontecer? O oposto dele é que vai ser positivo. Não é isso, pessoal? Então, ó, é quando esse x menos 1 ele é negativo. Então, a gente vai ter que encontrar o oposto dele para ele sair positivo. Resumindo, para a gente organizar esse pensamento aqui, ó, tá? do jeito que a gente fez anteriormente, não tem problema nenhum se essa expressão for maior aqui. Então, vai ser o próprio x menos 1. Se o quê, pessoal? Se o x for maior ou igual a 1. Então, vou passar 1 para cá. Só qualquer valor maior ou igual a 1 que você colocar aqui, esse resultado vai ser igual exatamente ao resultado que der aqui dentro, tá? E ele vai ser o oposto dele, menos x menos 1, se, pessoal, o x for menor que 1. Porque se você colocar qualquer valor menor que 1 aqui, esse resultado vai ser negativo. Então, a gente vai ter que encontrar o oposto dele para esse resultado ser positivo, tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela exatamente É exatamente essa expressão aqui, tá? Só que escrita de duas formas para que o resultado seja sempre positivo, tá bom? Então, se aparecer, só para finalizar a nossa aula, se aparecer uma expressão desse tipo aqui, ó, é raiz de 4 vezes ao quadrado. Pessoal, se o problema, olha só que interessante... Se o problema disser para você que o A é um número positivo ou nulo, ou é um número maior que zero, maior ou igual a zero, pode cair assim para você, aí sim você pode simplificar aqui e ficaria 2A. Concorda comigo? Agora, se o problema não é explicitar ou falar que A é um número real, então, a gente, o resultado disso aqui não seria 2A. E sim, porque se você for... É... É, aplicar a propriedade da potenciação ficaria raiz de 4 vezes a raiz de a elevado a 2. Concorda comigo? Então, isso aqui é 2 vezes o módulo de a, pessoal. Então, essa expressão aqui, se a é real, ela deveria ser é, substituída por essa expressão aqui, tá? O resultado dessa expressão é isso aqui, se a é um número real. Então, tome muito cuidado em relação a isso, porque faz toda a diferença. Na hora da sua prova, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi aqui uma, um, um bate-papo, podemos dizer assim, tá? Para a gente é, entender bem essa ideia de módulo. A gente vai ter um curso específico de é, função modular, pessoal. Não se preocupem, tá? É, e isso a gente vai deixar mais claro, trabalhar com muito mais detalhes. Porém, como costuma cair muito é, em radicais... É, com o um radicando, com o um SpointPy, eu achei interessante incluir aqui também na aula de radiciação, no nosso mini curso de radiciação, beleza? Espero vocês aqui na próxima aula, deixo aqui, meu muito obrigado e até mais!